E aí, pessoal, beleza aí? Uma sua logada aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado, todos pelo apoio, pelo carinho. Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. OK. okay. Ele vai participar da até o nosso papo da com ele vai mas aprontar ele lá no camarim. Você tá tranquilo, você tem sua habilidade quando eu vou, eu vou na raça minha arriba faz explodir. Quando você for, eu vou fazer o contrário do que tá atitude do adversário. De outro MC, cara Sem um porra nenhuma, pelo visto empatamos Olha, <SILENCIO> <SILENCIO> rapaziada, sem dois estaduais nada, e zero é o que?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 É o, o tá suave. é o Johnny invejoso. Vou provar que te matei e você vai ser mentiroso. Eu, eu nas Morenei, eu fiz assim, porra. Geralt viu, esse papo de pederastas é tá o seu...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 Esse mano pode ser hey. o que cai aqui é. A minha de mandar a firma e é quase com uma que chega. Eu, sou um afalo, ah, eu ficar, não sou a tudo bem, meu mano. Por isso que agora eu não tô pé. dando na fé. Só que quando eu tô aqui, mano, na minha cima eu tô segunda, eu falo no papai cair no pé. Você tá capita meu parceiro, por isso que agora eu vou te brincar. Eu não faço nada contra o nome na segunda pra ver se tu vai apanhar. Hey. Não, se verdade, é meu mano, agora isso aí chega a ser triste. Segunda-feira já é hoje, pena que o um amanhã para você já é algo que não existe. Oh, oh. Por isso que falou que agora era os alto ensando, vai de 300 sem se foder e aqui é 300 espaitando.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 e quando você me viu sair da maquininha, trocou moleque maquinado eu sou é o moleque maquinado, demorou você não é que homem É porque o ronco da falca nunca foi maior do que o ronco da fome do rebezica, eu já te matei aqui na levada Falei de falco porque a rima só vale se ela tiver muita cilindrada O ronco da falco nunca foi maior do que o ronco da fome Por isso que o cara que paga a moto antes da I'm yeah.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 R.J. tá na casa, coliseu, coliseu Que ele pique, que ele pique Ó, oh, Prado, você quer bater de frente Mas eu te mostro que cê não é sacasta Se achando íntima, vou lancheando o pacote Porque você ganhou duas. esse fight tá pra provar Que três é demais, não é não? Ah, Quanto eu vou rima? Olha na moral meu mano, eu te mato na improvisada Mostra que não, não estado, no spike te desbanca a tua camiseta de quebrada Tá tranquilo, meu parceiro, que o bagulho é muito louco Vou fazer na rima e agora eu sei Eu ainda me hypei, eu ainda me estourei E já vi comédia na minha cara falando que eu ganhei ah,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 Significantes que nem a fazer que cê fica falando chão. Pode vir na minha, mas se cê calço sigo capotando É sério, cê segue tá capotando porque eu te meu Mano, eu te mostro a rima da zoom Cê falou que ninguém é importante Mesmo não sendo importante pra ele me importo com cada um é tá, não? Quando eu não faço eu rap por aqui, meu mano Mostro pra você, tô de jangada Eu tô aqui que minha rima é afundada. Afinal de contas eu vejo o olho no brilho da minha quebrada Cê tem como corrigir quando eu falei era insignificante, mas cê sabe que eu vou além Tá ligado que o bagulho é louco Quando eu falei isso, eu não tirei Foi o mérito de ninguém Tá zoado, eu sei que todo mundo é importante E que todo mundo é um ser humano também Mas aí, pra mim que eu vou ficar escutando Baixaria e pra te faria Até toda esquina tem É, toda esquina tem por isso que eu faço hip hop Mano, por aqui todo eu um show Afinal de contas em toda esquina vai rolar a um zébobinho Mas não é em toda esquina que cê encontra meu flow Quando eu faço hip hop por aqui, meu mano Olha na moral, seu suota tá com calor Olha na qualquer esquina que se encontra o meu flow Mas baratinho que o spike é camelô